Bom dia pessoal, esse vai ser um vídeo bem curtinho, só para mostrar como configurar o perfil do usuário Moodle e colocar uma foto. Então vou clicar aqui na setinha para baixo, perfil, modificar perfil, nome, sobrenome, e-mail já vem pré-configurado, mostrar endereço de e-mail. Em três opções eu vou deixar marcado, apenas os participantes da turma podem ver o meu endereço de e-mail. Belo Horizonte, Brasil. Aqui eu vou colocar um mini currículo, a apresentação minha mesmo. Foto, vou clicar em arquivo. Escolher arquivo. Selecionei minha foto, enviar esse arquivo, a foto já carregou, nomes adicionais não acho necessário, interesse, se você quiser colocar algum interesse, Google, tecnologia, opcional, aqui são as informações de outras mídias sociais vou marcar somente o departamento. Sim. Vou clicar em atualizar perfil. E aí já está atualizado. Nome, um mínimo de currículo e as alterações realizadas. Ok. Obrigado.